Antes de começar o vídeo, você já é inscrito no meu canal? Se não for, se inscreve para me ajudar. Aproveita e deixa o gostei, é tudo de graça! Luiz Otávio, ou youtuber cruzeirense. Esse vídeo é só uma brincadeira. Não repita esses atos, pois eles levam a encrenca. Planos infalíveis de faltar a aula Passar trotes Alô, aqui é meu pai A fuga uh, Pronto, agora é só descer na parede Tem dever pra quarta-feira Na pandemia se desconecta da aula online <risos> Mande alguém em seu lugar. Tá de brincadeira comigo. Eu ofereço sete reais e duas bananas. Vigindo de morto. Ah! O dever de quarta tá atrasado. Minta pra professora. Eu tenho que sair cedo. Meu pai vem me buscar. Eu te libero quando ele chegar. Então me dá um minuto. Olá, eu vou buscar meu filho. Eu vou ligar pros seus pais agora. Eu estou chateado com você, meu filho. Lembre-se, pessoal, não faça isso de verdade. Se faltar a aula, você vai ficar reprovado que nem o João. Bem reprovado. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu só vim de te avisar que hoje é o um especial de Dia das Mães, hein? Espero que eu tenha gostado desse vídeo. Bye, bye!